Fazer uma inscrição para os cursos técnicos subsequentes do IEF Sul de Minas é muito simples. Vem que eu vou te mostrar tudo, vamos lá? Essa é a página inicial do IEF Sul de Minas. Você vai clicar em Vestibular no segundo botão. Dentro de Vestibular, você clica no botão Inscreva-se, acompanhe a sua inscrição. Aqui você vai entrar com o gov.br, utilizando seu usuário. O usuário é o seu CPF. e você tem que colocar a sua senha, entrar. Uma vez na área do candidato, você seleciona o edital que você quer se inscrever, no caso é o edital 245 de cursos técnicos subsequentes e clica em inscrever Aqui você confirma que este é o edital que você quer se inscrever, clica em continuar. Certo, abriu a página de informações pessoais, você confere todos os seus dados documentos, e documentos verifica se está tudo correto. Seleciona a autorização de envio de e-mail e SMS para informação e clica em próximo. Nessa página você seleciona todas as informações sobre o curso que você quer fazer. Então você seleciona o campus, o nível de ensino, a modalidade, o curso desejado e o regime de estudo. Se você tiver dúvidas sobre o regime de estudo, pode clicar nesse ícone de ajuda do lado direito que tem a explicação exata de cada uma das opções. Em todos os campos, tem o um ícone de ajuda com as explicações devidas. Clique em Próximo. Na página do tipo de concorrência, você seleciona a sua concorrência de acordo com o edital. Se você ainda não sabe qual é a sua concorrência adequada, você deve voltar ao edital e verificar qual é a sua situação. Neste caso, eu vou escolher aluno de escola pública e vou escolher a ação afirmativa L5. Então o sistema confirma comigo que eu estou concorrendo às vagas destinadas a candidatos que estudaram em escolas públicas, certo? Eu clico em Aceito e clico em Próximo. Nessa página você tem que registrar as suas notas, porque o processo seletivo vai acontecer por meio da análise de histórico escolar. Então no primeiro ano do ensino médio eu vou colocar a minha nota em Língua Portuguesa e a minha nota em Matemática. No segundo ano, eu vou colocar a minha nota em Língua Portuguesa e a minha nota em Matemática e clico em Próximo. Agora, eu tenho que selecionar arquivos para comprovar a nota que eu disse no item anterior. Eu vou colocar aqui o meu histórico escolar. Vou escolher Arquivo, Histórico e Enviar. É sempre importante você clicar em Enviar, antes de passar para a próxima página, porque algumas pessoas esquecem de clicar e ficam sem o comprovante. E depois que você enviou, você pode visualizar o documento que você enviou e pode excluir também, se ele estiver errado. E eu vou passar para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, você tem que responder um questionário socioeconômico com todas as suas informações a respeito da sua vida e da sua vida familiar. Uma vez que você tiver terminado de preencher o questionário socioeconômico, você clica em Próximo, no fim da página, para passar para a próxima etapa. Agora você tem o número de inscrição, que é o número do seu registro dentro do sistema, e aqui você tem todos os seus dados de inscrição. Você pode avaliar o processo de inscrição clicando nesse botão, e você pode voltar para a área do candidato para confirmar outros editais abertos e também para confirmar os dados da sua própria inscrição então clicando aqui voltei para a área do candidato no edital 245 dos cursos subsequentes eu posso acompanhar e alterar a minha inscrição e eu posso também cancelar atenção o cancelamento da inscrição não faz com que ela desapareça do sistema então se você clicar em cancelar você não pode refazer a mesma inscrição mas se você tiver algum dado errado e quiser alterar alguma coisa até a data limite para o fim das inscrições, você pode clicar aqui e fazer isso. Aqui dentro você pode alterar os seus dados, como a seleção do curso, tipo de concorrência, informações do questionário e outras informações pessoais. E você pode acompanhar e aguardar o comprovante definitivo de inscrição nessa segunda parte. Para a inscrição nos cursos subsequentes, não tem emissão de boleto para pagamento porque não tem taxa, a inscrição é gratuita. Viu só? É muito simples fazer a sua inscrição e você pode fazer até o dia 11 de novembro, não perca o prazo. Boa sorte! IEF Sul de Minas, o um mundo de oportunidades para você!